da delegação que vai integrar a URGS no SEURS, que vai ocorrer aqui na Universidade, no Campo Centro, entre os dias 28 e 31 deste mês, no final deste mês, portanto, conversando hoje sobre o Boletim Basta, boletim do Grupo de Pesquisa Estado, Democracia e Administração Pública, o GEDAP, cujo coordenador é o professor da Escola de Administração da URGS, Aragão Érico Daço Júnior, que está aqui conosco, para falar sobre o GEDAP, sobre o BASTA, sobre todo esse trabalho que é desenvolvido. Uh, queria fazer inicialmente, era uma apresentação do GEDAP, apresentar para os ouvintes aí como é que funciona o trabalho do grupo de pesquisa, para depois a gente conversar mais especificamente sobre o BASTA. Boa tarde. Boa tarde, Vicente. O GEDAP é um, é um grupo de pesquisa sediado na Escola de Administração, mas focado em três temáticas, né, Estado, Administração Pública e Democracia e é um grupo de pesquisa que funciona organicamente há vários anos já nesse LOCUS e ele tem alunos, ele tem pesquisadores docentes de outras universidades, ele tem doutorandos mestrandos e graduandos ele é um grupo que tem por objetivo trabalhar esses temas, mas com horizontalidade, ou seja, ter Uh, não são um grupo só de professores, isso é um grupo de, permanente também de professores e alunos. Ele tem reuniões periódicas de todo o grupo a cada uh, duas semanas, aos sábados, e na própria escola de administração, e além dos projetos de pesquisa e de extensão que aí tem determinados membros do grupo envolvidos. Ele tem como objetivo produzir, né, fazer pesquisa relacionada a essas temáticas, com foco centrado na América Latina, então, interessa fundamentalmente a, a temática do Estado, administração pública e democracia no contexto latino-americano, é o que mais interessa ao grupo. A teoria de administração pública é algo que se trabalha bastante também no grupo e, fundamentalmente, a pesquisa que vem se desenvolvendo hoje com maior fôlego é uma pesquisa relacionada ao tema da democracia e participação, participação popular na administração pública. É, bom, no grosso modo... É, um pouco da informação sobre o grupo, ele tem também está sediado também ali na própria escola, na sala 446 da rua Washington Luiz, 855. E a temática da América Latina, como é que vocês por que, que vocês desenvolvem um trabalho nessa temática? Qual é o motivo de vocês escolherem esse tema? Que é uma temática muito comum da extensão da URGS, né? A URGS é muito voltada para a América Latina também na sua extensão, né? Isso, inclusive o grupo já participou de várias atividades aí, no primeiro momento eu falava uh, da pesquisa, mas aí o grupo começou a se envolver com extensão ao longo desse processo, e, e muitas vezes começou a participar também de projetos de extensão, apresentando também trabalhos no contexto latino-americano. A América Latina sempre foi uma demanda do grupo por entender que esse é o locus, digamos, particular, especial, privilegiado, para os estudos de administração pública e democracia, fundamentalmente porque o grupo desde o início entendia que, e continua entendendo, que é, as experiências de disseminação de práticas de participação popular, elas têm maior êxito se elas estão associadas a países que têm determinada identidade, ou seja, é mais difícil tu reproduzir uma experiência de participação popular, um fenômeno de administração pública, com é, com outras regiões do mundo, com outros tipos de, de, de, de, de, de, mesmo de cultura política. E a América Latina tem uma, um traço de identidade e, do ponto de vista da pesquisa e da extensão, é, precisa se avançar sobre isso. Né? O nosso referencial bibliográfico, majoritariamente, sobre Estado, democracia e administração pública, na maior parte dos textos que a gente vê no Brasil, a maior parte das revistas e as publicações, tratam de, eh, levam em consideração autores que não são latino-americanos. E a gente e aí está associado também muito ao curso de administração pública e social. A gente tem uma disciplina específica lá chamada pensamento social brasileiro e que acaba flertando também com o pensamento social latino-americano. América Latina é uma necessidade, na verdade, é trabalhar com esse locus. Então, por entender também que pesquisa e extensão nesse contexto eh, tão secundarizados, em fundamentalmente nessa área da administração pública, se entendeu que esse deveria ser o Lox eh, que eh, mais interessa ao grupo. Uh, ao longo dessa trajetória também... Uh, o grupo privilegia uh, uh, uh, encontros de pesquisa e de extensão também no continente latino-americano, no Brasil, mas fundamentalmente no continente latino-americano, ou seja, o grupo já teve na Argentina, o grupo já teve na Venezuela, o grupo já teve no Uruguai, o grupo já teve no Chile, enfim, o grupo já transitou uh, Equador, Colômbia, pô, Bolívia, o grupo teve toda uh, já na América Latina, América do Sul sobretudo, em várias situações e privilegia também eventos dessa natureza, inclusive ele já participou de atividades é, ano passado mesmo, o grupo participou de atividades apresentando o Basta, por exemplo, em Santa Fé, na Argentina, num, é, vinculado à extensão. Vamos falar um pouquinho sobre o Basta, então, esse trabalho que ele tem um fazer até jornalístico também, né? É. Eu, que sou jornalista, me identifiquei bastante ali com a questão de produção de pauta, enfim, de, de organização da publicação. Explica para nós como é que funciona esse trabalho no Basta. Bom esse foi um desafio na verdade porque nós não somos da área de comunicação de origem né? existem bolsistas do... da área de comunicação atuando no projeto também, ou um... alguma perspectiva nisso? nesse momento não, a gente está fazendo uma seleção para ter um de comunicação se isso vai se dar agora nesse curto prazo tomara que se dê porque a gente uh, acaba operando de uh, uh, uma forma uh, ainda com, com, com bolsistas de outras áreas né? Bom, o, o Basta é, é, surgiu de uma demanda que era como fazer com que alunos de graduação, fundamentalmente, dos cursos que a gente denomina campo de públicas, administração pública social políticas públicas, saúde coletiva, serviço social, gestão pública, enfim, cursos voltados para um debate sobre o Estado como fazer com que alunos de graduação pudessem publicar algum texto que não fosse um texto necessariamente com aquele fôlego de um texto acadêmico, com a exigência, digamos, de uma produção de maior fôlego, e, e ao mesmo tempo também que fosse uma redação mais fluida, mais atraente também para um leitor não iniciado na temática interagisse nesse sentido com a sociedade como um todo, com a comunidade como um todo, ou seja, também trazer servidor público para publicar, também trazer para dentro do contexto do, do Basta uh, a sociedade civil para poder ler o Basta e poder também ter algum texto produzido ali. Então o Basta ele é um híbrido, ele é ele não é um texto, ele não é um jornal, um periódico diário, ele é bimestral mas ele também não é uma revista acadêmica com todas as exigências de um texto científico, ou seja, ele não preza por citações uh, diretas, indiretas, as referências uh, bibliográficas são secundárias até nesse próprio texto, são textos curtos, uh, textos de 8 mil caracteres, enfim. A gente tem, o Basta ele tem uma, um, ele, ele é de 20 páginas, é um, um formato de tabloide. E a gente publica em formato eletrônico e em formato impresso. né? O tem SSN também. Que tem a também. E tem também. E qual é o grande objetivo do Basta, na verdade? É, é conseguir disseminar o tema da administração pública com uma linguagem mais acessível. Com uma, com uma linguagem sem tantas barreiras técnicas. Uh, tanto do ponto de vista de quem quer produzir sobre isso. E quando eu falo administração pública, estou falando administração pública, Estado, democracia, América Latina, estou falando do contexto geral da, da, das áreas de interesse do grupo. E, bom... E aí, respondendo um pouco a tua pergunta inicial, né, Eu expliquei um pouco do, do Basta, é, todo o trabalho de produção do Basta, definição de pauta, definição de qual vai ser a temática dominante numa determinada edição, definição de quais vão ser os textos, isso é feito pelo, por alguns membros do grupo. A gente tem bolsistas de extensão também que trabalham nisso, trabalham na ajudam na, na divulgação, ajudam na diagramação, ajudam na... na, na, na, na, na Uh, a gente tem por hábito, não basta sempre colocar junto aos textos também algum desenho, alguma gravura, alguma caricatura que de alguma forma identifique aquilo, para dar uma quebrada também no, no, nessa, nesse tipo de produção uh, uh, só escrita. Então, uh, uh, isso dá trabalho, dá bastante trabalho, porque normalmente quando a gente uh, demanda um texto ou alguém se apresenta uh, com um texto para nós, a gente depois tem um trabalho de buscar uma gravura, enfim, buscar uma pintura, buscar... A, a, a alguma imagem que possa, de alguma forma, dialogar com aquele texto escrito e também ter uma, um formato mais atraente para o Basta. Esse é o desafio, esse foi ele é inspirado, Basta, num, num boletim que a gente identificou na UNILA, que é uma universidade federal... É, de integração latino-americana, a gente identificou esse boletim na né, Unila há uns 4 anos atrás chamado La Espada, já não existe mais infelizmente, e que tinha um, um formato parecido, a partir daí a gente dialogou com eles e teve, e resolveu investir na extensão so, fundamentalmente é, com, com, com esse boletim, pensando em, em dar oportunidade para enfim, pessoas publicarem sobre essas temáticas e ao mesmo tempo ter uma linguagem mais atraente, ter um formato mais acessível para o aluno de graduação e para a sociedade como um todo. Qual é a importância da gente tratar uh, essas questões de Estado, democracia, administração pública, nesse contexto tão conturbado que a gente vê na América Latina, América do Sul, não só no Brasil, mas em outros países aqui, vizinhos também, Sim. neste momento. Qual é a importância de tratar desse tema e levar essa informação para esse público dessa maneira mais digerível, digamos assim, mais acessível. Uhum. Bom, nós somos suspeitos porque a gente trabalha com isso como temática de fundo, né? Mas é, nesse, nesse contexto é, atual é fundamental. Ou seja, a gente defende há muito tempo que é, a administração pública é um objeto pouco estudado e pouco cuidado, né? Então, é, a gente é, a, um ano eleitoral especialmente como esse há um debate forte sobre tipo, eh, programas de governo, sobre eh, partidos e coligações, mas pouco se discute as políticas públicas, ou as propostas de políticas públicas, né? Ou seja, o que, que o, o como o Estado vai agir do ponto de vista da da ação concreta, né? E a gente tem por hábito no, no, no no, no Basta e no, nas atividades do grupo como um todo Refleti muito sobre isso, refleti sobre sobre esse debate Bom, de fato, é, esse modelo de Estado se perfaz num perfil de administração pública Ou seja, se concretiza numa administração pública Ou é só um discurso vazio, é só uma retórica a, a temática da administração pública é uma temática fundamental Porque é, é como se dá a implementação da política pública E e associado à questão democrática, porque hoje é difícil ver algum governo ou mesmo algum candidato a governo que se apresente como contrário à participação. Mas o conceito de participação e o próprio conceito de democracia são conceitos em disputa, são, não são conceitos homogêneos. Há uma distância muito grande do conceito de participação de determinados perfis de, de Estado ou candidatos a, a governo com relação a outros. E o tema da participação ele dá legitimidade à política pública, porque a política pública pode ser uma decisão exclusiva, unilateral de governo, e quando a participação se transforma numa decisão coletiva, ou seja, vinculante, quando a população de fato se transforma eh, na tomadora de decisão, isso dá mais legitimidade à política pública. Nesse contexto, Vicente, é especialmente importante o debate sobre a América Latina, porque a gente tem experiências na América Latina muito ricas sobre isso. E, às vezes, há também se distorce um pouco essas experiências. O caso brasileiro, eu nunca me canso, infelizmente, de falar, é um exemplo mal sucedido de experiências de participação. A gente, onde tem as nossas melhores experiências, são em âmbito local, em âmbito municipal. O orçamento participativo é uma construção tipicamente é, de projeção brasileira. Agora... Quando a gente pensa em, em consultas vinculantes em âmbito nacional ou regional, como plebiscito, como referendo, isso a gente não tem como hábito no Brasil, embora estejam previstos na Constituição. De 88 para cá, nós só tivemos uma experiência de plebiscito em âmbito nacional e uma experiência de referendo. Figuras como a revogatória de mandato, que é a possibilidade da própria população destituir um... um, um um chefe do executivo, ou destituir o parlamento... Uh, por insatisfação popular, isso a gente não tem no Brasil e tem em outros países da América Latina. Essa experiência já foi inclusive utilizada em outros lugares. Veto popular, que é a possibilidade da população revogar um, um, uma lei ainda não vigente, nós não temos no Brasil em âmbito nacional, temos apenas em âmbito local, em, em, em municípios como Aracaju ou como Fortaleza. Então a gente ainda tem que avançar muito na questão da participação e dentro desse contexto Uh, uh, a informação sobre o que acontece na América Latina é fundamental, porque a troca de experiência é fundamental assim como eles também têm interesse pelo orçamento participativo nós também podemos ter experiência, interesse por outras experiências e muitas vezes é, é, essas experiências elas, elas chegam tratadas pela grande mídia e isso que o Basta tenta romper, ser é um meio alternativo, elas vêm pela grande mídia já, de alguma forma, eivadas de alguns vícios ou, ou evadas de alguns preconceitos e prejuízos. E o Basta, de alguma forma, tenta transitar por esse caminho tenta fazer um debate um, um pouco mais franco sobre essas experiências que não são tão conhecidas pela população. Muito bem, Aragão. Érico daço Júnior, professor da Escola de Administração, coordenador do Grupo de Pesquisa Estado, Democracia e Administração Pública e também do Boletim Basta, que vai se apresentar no SEURS agora no final de agosto. Obrigado pela participação aqui na Extensão em Foco. Parabéns pelo trabalho de vocês e sucesso no CEURS. Muito obrigado, gente Nos vemos no SEURS. Nos vemos no SEURS. Vamos agora às notícias da extensão. Estão abertas até hoje as inscrições para as oficinas e minicursos do SEURS 36. As atividades são gratuitas, abertas à comunidade e abrangem diversas áreas do conhecimento. As inscrições podem ser realizadas diretamente no site do evento www.urgs.br barra seurs36 barra inscrições. O Seminário de Extensão Universitária da região sul reúne atividades de extensão das 28 instituições públicas de ensino superior de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O evento é organizado pela Pró-Reitoria de Extensão da URGS e ocorrerá no Campo Centro entre os dias 28 e 31 de agosto. As inscrições de trabalhos para o 19º Salão de Extensão já estão abertas. Os interessados poderão se inscrever em uma das três modalidades do evento até às 18 horas do dia 4 de setembro. As modalidades oferecidas são Tertúlias, Oficinas e Mostra Interativa. O evento faz parte do Salão URGS 2018, que ocorre de 15 a 19 de outubro no Campus do Vale. Para mais informações, acesse o site www.urgs.br barra salão de extensão. Extensão em Foco tem produção e apresentação de Vicente Fonseca e técnica de Luiz Fogasse. Voltamos na semana que vem. Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação Vicente Fonseca.